Salve, sou o Marco Quirini, estou aqui na Disneylândia, estive em janeiro com o Legado Milionário, onde eu pude fazer o Backstage e sempre é incrível poder estar aqui relembrando não só os momentos felizes, mas também relembrando o que faz a diferença entre ser uma pessoa de sucesso ou não. A história de Walt Disney é uma história extraordinária, ele era um visionário. Quando as pessoas ainda não pensavam em desenho animado, ele estava à frente do tempo dele. Mas ele também viveu vários reveses antes de fazer sucesso e antes de ter esse império construído em cima de um planejamento muito apurado, muito preciso. Não é fácil, muitas vezes, a gente ter ideias, inovações em nosso tempo. Muitas vezes pode ser que a gente esteja vendo algo que os outros ainda não estejam vendo. Mas planejar para que os outros possam enxergar aquilo que ainda não estão vendo faz parte do processo. Então é importante. Utilizar essas oportunidades para fazer de forma simples, planejada e, claro, que traga grande transformação no seres. Não é apenas criar um produto, é criar transformação, é conectar com o sentimento, é fazer com que as pessoas se recordem, se emocionem. Quando você consegue criar algo que está conectado à parte do sentimento, aí é inesquecível e você não só consegue fazer com que a pessoa tenha essa transformação, mas uma conexão com o seu produto. E isso vira para a vida toda. Bom, essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, curta o vídeo, curta o canal, deixe seu comentário e caso você queira ou entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem que possa ajudar outras pessoas,